Oi, gente! Sensacional esta novidade da plataforma StreamYard que você consegue fazer suas lives sem o segundo monitor. Gente, isso é incrível. O que mais meus alunos reclamavam é isso. Ah, professora, eu não tenho como configurar o segundo monitor, eu tenho que comprar um segundo monitor, agora não precisa mais. Porque eu usava o segundo monitor para que eu pudesse compartilhar os slides aqui na minha frente, né? Nessa tela aqui do laptop, e aqui do lado, no segundo monitor, eu ficava me vendo, né? Por quê? Porque senão não dá para você ficar se vendo ao mesmo tempo. Aí você tinha que ficar sempre perguntando para sua audiência, ah, tá tudo certo, tá passando um slide, você tá me vendo, né, agora não precisa mais. É por isso que eu amo essa plataforma StreamYard, porque além de ser intuitiva, é fácil e ainda por cima, agora com essa novidade. E, gente, como eu descobri isso, tá? Eu tava fazendo a minha live ao vivo agora, pouco, né, e eu fui compartilhar a tela, porque a gente compartilhava a tela e não os slides. Agora você compartilha slides, tá? Aí eu fui compartilhar minha tela e aí o que aconteceu? Ela travou aqui no meio, né? E aí você tá na live ao vivo, né? Você tem que dar um jeito. E aí é, eu falei, não, então né depois eu vou ver o que aconteceu, eu vou depois enviar os slides, não sei, eu vou fazer alguma coisa, né? E aí agora, né, eu falei, não, que, por que será que travou? Daí eu fui ver que eles entraram com essa novidade agora no mercado. Nem anunciou ainda, então eu tô anunciando em primeira mão para vocês aí, tá? E vocês vão ver que eu vou fazer agora, tá? É, esse vídeo, como é, você conseguir fazer a sua live pelo StreamYard, que é a plataforma mais intuitiva, mais simples do mercado, tá? E ainda por cima com essa nova funcionalidade que é compartilhar slides, porque antes a gente tinha que compartilhar a tela, tá? E aí tinha um caminho mais difícil e você também tinha que é, ter o segundo monitor. Agora... Facilidade total. E é por isso que eu gosto dessa plataforma. Eu tô falando isso, tá né, gente? Eu nem sou é, afiliada da plataforma. Por enquanto, eu nem sou, tá? Depois eu até pretendo ser. Mas nesse momento que eu tô gravando o vídeo, eu estou fazendo uma mídia espontânea, gratuita, tá? Porque eu uso essa plataforma para gravar meus vídeos, para fazer lives, e eu adoro, tá certo? É, então, a gente vai ver aqui, tá? Que... Como é que faz isso? Então, vamos lá. Deixa eu melhorar a iluminação aqui um pouquinho. É, compartilhar aqui slides, ó. E aqui eu já vou jogar aqui na tela. Pronto. E o recurso que eles fizeram agora é que aqui, olha, quando eu estou, acho que não está aparecendo para vocês, mas é, eu posso movimentar os slides porque senão eu tinha que ficar dando alt tab e lá onde estava meu slide, apresentar sem olhar para vocês, quer dizer, eu estava olhando, mas sem eu me enxergar, né, me ver, e tinha que ficar, ou eu fazia isso, ou eu tinha que ter o segundo monitor, tá? Então, gente, eu estou muito animada, porque, porque facilitou demais a nossa vida, tá bom? Então, vamos lá, agora eu vou colocar aqui em tela cheia para eu conseguir enxergar melhor, ó, coloquei em, em tela cheia e agora eu vou passando os slides por aqui e vou te vendo, vou vendo aqui quem está aqui comigo, enfim, tá? É, porque se eu estiver fazendo uma live ao vivo, eu consigo ver, né, também uh, as pessoas, os comentários das pessoas, tá bom? Então, vamos lá, gente, como fazer live por esta plataforma maravilhosa? Uma pergunta que eu sempre recebo. Ah, professora, ela é gratuita ou ela é paga? Ela tem os dois planos, né? Como qualquer outra plataforma. A gratuita, você não consegue colocar a sua logomarca, como no meu caso aqui, que eu coloquei aqui em cima. Ela aparece StreamYard, como qualquer outra, né? Eu uso o plano pago porque eu uso o plano profissional, então eu coloco a minha logomarca, tá certo? recomendo para quem for usar de forma profissional. Quem estiver começando, pode fazer com o logo da StreamYard sem problema, tá? Para que você possa sentir a plataforma, para que você possa é, validar o seu produto, tá certo? Então, vamos lá. Olha, eu tô tão animada que eu nem coloquei minha vinheta no início, depois eu coloco no final, tá? Mas assim, eu sou a professora Renata Correia e eu ajudo você a empreender no digital com cursos online. Tá certo? Tanto para professores quanto para especialistas que querem é, trabalhar o seu conteúdo e gravar o seu conteúdo, como no meu caso aqui, que eu estou gravando nesse momento, e eu acabei de fazer uma live ao vivo que vocês vão ver aí no meu canal também, workshop Perguntas e Respostas, tá? Que aí deu esse probleminha aí na, na hora que eu compartilhei os slides, aí eu estou gravando agora e vou colocar lá no YouTube também, tá certo? Gente, é isso, tá? O perfeito... O feito é melhor que o perfeito, tá? Quando a gente está no digital, gente, é, não dá, eu teria que editar vídeo. Eu falei, não, nem vou fazer isso, até poderia fazer, mas eu falei, não, deixa porque é legal vocês também entenderem que as coisas acontecem, os bastidores acontecem, as coisas também, e é legal a gente ter essa transparência com a nossa audiência, tá? Bom, então vamos lá. Você vai entrar na plataforma StreamYard, né, que aí você já configurou a plataforma, que também não é nada difícil de fazer isso. Aí, a partir do momento que você configura uma vez, ela já fica configurada. Aí eu só entro, coloco no Google StreamYard e pronto, já entra, porque ela fica na nuvem, essa plataforma. Você não tem que baixar nada no seu computador, tá? Primeira vez, eles vão te pedir que você coloque o seu e-mail, vai ter um código para o seu e-mail. E pronto, aí você coloca o código e já entra. Então, nesse caso, eu já configurei criar uma transmissão, tá? Primeiro passo. Depois disso, você vai colocar nova transmissão, tá? Ó, vocês estão vendo que sempre eles estão eles melhorando essa plataforma? Ó, aqui uma outra novidade, enfim, aí hoje é essa que eu descobri, né? Que aí eu já falei, não, já vou gravar para vocês para saberem qual é essa novidade. Bom, aí aqui, olha que bacana, gente. Vocês vão colocar para onde que vocês querem que a StreamYard faça a transmissão. Você pode colocar somente o YouTube ou você pode colocar três ou mais, né? Normalmente eu uso é, Facebook, LinkedIn e YouTube. O que eu mais uso é YouTube, tá? Mas aqui você já pode colocar as três no plano pago. No plano gratuito, você vai escolher uma só. Se você tiver que escolher, eu recomendo o YouTube, tá? Bom, aí aqui você vai colocar o título, né? Que você quer fazer uma pequena descrição é, a live, né? E o público. Aqui, os, quando você coloca aqui público, né? Que tem aqui... É...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 Então, você vai agendar, se você quiser agendar, ou senão você já entra ao vivo. Mas eu recomendo, nem que seja 15, 20 minutos antes, agenda para ver se está tudo certo e tal. Né? Então, eu sempre agendo. E aí, enviar uma miniatura. Aqui é a capinha do YouTube, que eu já recomendo que você já tenha ela feita. Faz, Eu, eu faço a minha pelo Canva, porque eu não entendo de Photoshop, Corel Draw. Então, o Canva é uma plataforma também que ela é super intuitiva, tem os templates prontos, aí você só coloca lá, é, miniatura para YouTube, e aí vão ter vários templates. Você personaliza conforme você achar melhor, tá certo? E aí, depois disso, você coloca aqui e vai para uh, agendar o horário né, da sua transmissão e criar transmissão. Aí, criar transmissão. E pronto, aí já está criada. Aí você vai aqui, entrar no estúdio, onde eu coloquei a flechinha. Vai é, verificar se está tudo certo, né? O, o seu microfone, a sua câmera, tá? Entra aqui nesse cam e mic aqui, e aí você configura. Não é nem configurar, tá, gente? Por exemplo, eu uso a Logitech Brio, É o USB, ela fica aqui no meu laptop, aqui em cima do laptop. Eu configuro, né? Eu só na verdade, não é nem configurar, tá? A gente às vezes fala configurar, mas é só colocar na entrada de USB o microfone que é o Blue aqui, Snowball, eu coloco também numa entrada de USB. Só isso, tá bom? E aí você só vai colocar aqui no microfone, né? E na câmera, é, verificar se tá tudo certinho, porque às vezes eles aparecem aqui, aparecem, né? É, aparece, desculpa, aparece aqui é, no StreamYard, se, todos que você tem. Então, exemplo, eu tenho a câmera também do laptop, mas eu clico na Logitech Bril, tá certo? E tem o áudio também aqui, tanto do laptop quanto da Logitech Bril. Aí eu clico no é, Blue Snowball, é só clicar. Pronto, aí já viu tudo, aí já entrou. ó Entrou, eu vou clicar aqui na minha imagem, Tá? E se eu vou convidar, vamos supor que eu faça uma live sozinha e não precisa, mas se eu tiver um convidado, eu vou clicar aqui convidar, vai vir um link, eu mando pelo WhatsApp Web, né, que é mais simples que eu acho, e ele já tem o link, ele não precisa fazer nada, ele só vai clicar naquele link e entrar. A única coisa que eu recomendo sempre para os meus convidados das lives é que tenham aquele fone de ouvido do... É, do seu smartphone, tá? Porque já tem o microfone o áudio, tá? Porque, normalmente, o, micro, o, o convidado não tem um, é, um microfone profissional, uma câmera profissional, não importa. E se não tiver uma iluminação, que né, eu uso iluminação de teto aqui, né? Mas se não tiver, usa uma ring light ou o um próprio... É, a, a iluminação que você tiver em casa, tá? Para que o teu rosto fique aí é, mais nítido, ok? Aí é isso. E, então, esse é o link, né, que eu falei para vocês, copiar o link, aí já vai para ele, né, você vai copiar e vai mandar para ele pelo WhatsApp. Aí aqui eu fiz um teste, né, eu aqui no laptop e depois mandando para mim mesma pelo celular, tá? Aí vai aparecer aqui o convidado aqui embaixo, você joga ele na tela, é só clicar em cima aqui da imagem, já vai para a tela. Aí faz os testes, conversa com o seu convidado, porque ainda não está ao vivo, vocês estão vendo aqui que não está ao vivo ainda. Aí, depois, tudo certo, aí você vai clicar né, é, em transmitir ao vivo, tá? que é aqui em cima, nesse botãozinho aqui. Só que eu vou mostrar para vocês algumas outras funcionalidades que tem da plataforma aqui. Vocês estão vendo aqui comentários, né? Que eu estou com a flechinha aqui. Isso é incrível também, porque seus convidados estão lá no YouTube, por exemplo, né? Eles estão fazendo o, as perguntas, os comentários. Você joga aqui para a tela, tá? E aí aparece a foto dele e a pergunta. Tudo ao vivo e rápido. Bom... Aí depois tem banners, né? Então, você pode colocar várias mensagens que você quiser aqui e você só clica em cima da mensagem, ó. E vai aparecer aqui embaixo em movimento, um banner em movimento. Eu coloquei aqui empreendedorismo digital para professores, né? Você coloca o que você quiser. Hoje eu estou usando se inscreva no meu canal, se gostou, se inscreva no meu canal. Você coloca né? o call to action, que é a chamada para ação ou a mensagem que você achar melhor. Bom, aqui a marca, a marca, que nem eu falei para vocês, no plano é, pago, eu posso colocar minha marca, mas aí eu já coloco uma vez, já fica, né, que ela tá aqui embaixo, vocês estão vendo, né? Eu posso mudar também a que eu quiser, se não, vocês estão vendo que aparece aqui do StreamYard, tá? Essa daqui do StreamYard, aqui do lado do meu, é no plano gratuito, mas no plano pago, aí você tem a sua marca, Tá? E aqui, é, sabe aquele videoclipe que às vezes eu coloco, né? Então, aqui já tem na própria plataforma o videoclipe, até no plano gratuito tem, tá? Agora, é, você também pode colocar sua vinheta, no plano gratuito você também consegue colocar a vinheta, que eu fiz a minha pelo Canva também. E aí, eu coloco aqui na tela a minha vinheta, né? Então, por isso que eu não preciso editar nenhum vídeo. Acaba, Eu acabo de fazer a live, acabo de fazer a gravação, o vídeo já está prontinho, não precisa editar nada, tá? Então, olha a facilidade que tem para que a gente possa fazer o nosso conteúdo né? no YouTube, nas mídias digitais, que você achar melhor. Né? Porque daí você faz por aqui e depois você distribui aonde você achar melhor. Aqui o chat privado, porque se você tá lá na live, às vezes você quer falar com algum convidado, você clica aqui, né? E é, você se comunica. Pronto, aí transmissão ao, vi ao vivo, né? Ó, transmitir ao vivo, você clica duas vezes aqui em cima e depois aqui embaixo. E vai estar tá vermelhinho, ó, ao vivo, tá? Ao vivo, onde tá vermelhinho, você já sabe que você tá ao vivo. E aqui, ó, vai aparecer, onde tem é, esse ícone aqui, né? Vai aparecer as pessoas que estão é, ao vivo com você. Então, você consegue saber quantas pessoas estão lá naquele momento no YouTube. Você não precisa ficar é, indo lá no YouTube para ver, tá? E os comentários vão aparecer aqui também. Vocês viram, gente, como é simples? E pronto, acabou, né? Você faz a sua transmissão, não precisa nada de chave de transmissão, que nem no OBS, que você precisa ter uma máquina robusta, precisa de chave de transmissão. Gente, OBS é muito complexo. Eu gravava, se você vai ver, na, na minha, vai ver no meu canal, que os primeiros vídeos é pela plataforma OBS. Eu sempre precisava de ajuda, sempre de um técnico, sempre de alguém que conhecia, porque sempre tava problema. Aí eu descobri essa stream yard, gente, eu me libertei eu tenho total autonomia, e se eventualmente eu tiver qualquer dúvida, tem atendimento 24 horas, tá? É que você clica aqui, onde está essa flechinha aqui, você fala com o atendente, em menos de três segundos, eles a, atendem você e te explicam o que for, tá certo? E eles fazem a transmissão para português. Você fala que você é brasileira, né, O brasileiro, enfim, e você é, tem a, a tradução tá certo da, da conversa dele e aí depois você vem aqui voltar para o painel quando você acabar né e a sua transmissão vai ficar aqui ó ela já tá aqui né transmissão tal ficou gravada no plano pago você consegue baixar a gravação na sua máquina no plano gratuito ela vai ficar lá no YouTube aí você baixa pelo YouTube aí você já tem também seu vídeo né o que for eu também ensino, assim, no plano gratuito, na, nas minhas aulas, né? Como produzir o seu curso online. Tá? RenataCorreiaDigital.com.br Como produzir é, o, o seu curso online, tá? Se, eventualmente, eu estou na transição de plataforma, tá? De, eu uso hoje uma landing page, a página de vendas, mas eu estou fazendo o meu site também. Se quando você estiver assistindo esse vídeo... É, se não deu certo no Renata Corrêa Digital, veja na descrição aqui abaixo do vídeo que eu vou colocar meu site direitinho e tudo mais, tá? É que eu tô... A gente tá indo aos poucos, né? Então, por isso que eu falo que quando a gente vai empreender no digital, você não vai ter tudo de uma vez. Faz uma landing page, eu fiz a minha pelo RD Station, né? E, e vende por ela. Faz conteúdos que nem eu faço aqui, lives, conteúdos, que isso realmente é tudo no digital, né? que são as estratégias de inbound marketing, de atração, e depois você vai aos poucos, que nem eu falei para vocês agora, estou anunciando que eu estou é, desenvolvendo o meu site, mas ainda não está pronto. Assim que tiver, eu vou colocar aqui a URL dele, tá? E pronto, é isso. Gente, vocês viram? Aí depois aqui tem um xizinho, ó, e saiu, né? Ou seja, você precisou editar o vídeo? Não, você não precisou editar né, é, você fez é, a sua transmissão pela live, você gravou o seu vídeo, enfim, tá, da forma que você achar melhor, tá, então, ó, agora eu dei um ESC, né, que eu tô mostrando os bastidores aqui pra vocês, né, pra eu colocar a minha vinheta, vai subir a vinheta e pronto, o vídeo está feito, tá. É, naturalmente que você deixa a sua vinheta aqui já, né, configurada. Não é configurada, você fez lá no Canva e sobe para cá, faz um upload e sobe a vinheta para cá, tá certo? Gente, espero ter ajudado, espero que você se inscreva no meu canal, né? É, prof, profa Renata Correia Empreender no Digital. Porque você me ajuda, eu te ajudo, né? Compartilha esse vídeo, dê um like, né? É, enfim, que isso é, faz com que os algoritmos é, distribuam muito mais o nosso conteúdo, tá certo? Eu fico por aqui, até a próxima e fique bem.